exala essa energia ou não? Agora eu sei. Agora tu sabe. Uhum. É a primeira vez que... Cara, eu, aí tu, eu chego o Caio Botura, que tava aqui quarta, tu trocou uma ideia com ele, o cara ficou super à vontade já. Eu não consigo. O meu próprio convidado chega aqui, eu fico nervoso, eu fico em silêncio, <risos> eu sento no sofá, eu fico olhando <risos> para o chão, assim. Aí daqui a pouco tá na hora de gravar, vamos lá, a gente senta aqui, eu fico suando, segurando na cadeira. Pô, mas é que tem... Às vezes tem uns caras que vêm conversar com a gente aqui que o cara, ele é... Ele é assim demais, tá uhum. ligado? Não é nem isso, cara. É que às vezes tem uns caras chegando aqui com uma. Com uma vibe de merda. Imagina que o cara, <risos> ele tá. Não sei, ele já chegou aqui achando que a gente vai querer esculachar ele, tá ligado? Uhum. Ó, aconteceu com. Depois a gente ficou tranquilão. Mas com o Felipe Escudeiro, tá ligado? Ele chegou aqui e ele não sabia o que era o flow, tá ligado? Ele chegou com os amigos aí, não sei o quê. De, aí depois a gente foi entender que ele chegou com os caras aqui porque ele achou que a gente ia brigar com ele, tá ligado? Desculachar o bagulho. Por quê? Não, eu só queria trocar ideia com o cara, tá ligado? Uhum. E aí nesse tem, tem alguns casos que, que, que não tem como de ficar todo mundo à vontade, ficar um bagulho meio bosta às vezes. Mas, mas o que eu falo é sobre a tua pessoa até fora, fora da, da, das câmeras, quando tá, não tá no ar. Com o Caio ali, tu é super legal Tu tem uma, uma vibe acolhedora eu, eu, A minha pergunta, eu tava em casa pensando Como é que ele faz isso? É simplesmente natural, tu nunca pensou em nada disso Tu vem com dá um soquinho E eu quero saber e fazer dou isso E no cara, é. né? Já fala uma merda e já começa a sacanear ele lá que ele mora é. com as putas né? É, é isso mesmo, cara Mas é muito, é exatamente isso que a gente tava falando Vai chorar? Ele, vou, ele não vou... gosta de ser elogiado Ele muito. não gosta, ele não Mas gosta Mas vamos elogiar ele pra caralho Mas o cara é muito amigável, é, né, mano? Sou meu, meu pai, Meu pai gosta muito dele Ah, é? Como é mesmo o nome do teu pai? Adeval Aí ah, seu é Adeval? Salve aí pro senhor Aí ah, tem que ir lá no Dr. Real botar tá cabelo Que o Caio falou que tu tá é careca <risos> Pô, careca não, irmão, esse tempo já foi Agora o bagulho ia ficar com o homem, Igual o Steven Segal Cabeludão. Vou ficar igual o Petri, assim, ó Não, o meu tá indo pro saco também. O cabelo erótico é vou ficar careca. Eu vou botar. Tu bot... botava, cara. Eu vou botar.